Falar, rapaziada, é o seguinte, tô indo lá pro meu portão Para variar meu portão é o último. Mano, tô andando já tudo isso aqui, ó. É tá uma loucura. Mas, tô ansiosão, hein? Porque imagina a Coreia, mano. Eu não entendo nada, mano. Imagina que doideira que vai ser. Lá nem em inglês, acho que os caras devem falar, mano. Deve ser uma loucura. Mas é isso. Acho que eu cheguei no meu portão. Então, bora. Vamos lá. Ah! Essa aqui é a classe executiva, business, famosa business. Olha que louco! E aqui você estica o pezão, é top, que é top. Fazia estamos aqui, Vou pegar um trem agora para poder sair do do aeroporto. Vai ser doideira. Tô aqui com o Nery, olha o Nery ali, ó. É, Nery! Tamo na França, mano, agora a gente vai entrar num trem que eu não... Que doideira, né? Pegar um trem no aeroporto pra poder sair. Nossa, tá frio aqui dentro? Tá friozinho, o negócio é da hora aqui. Pô, é. então, mas é um mini trem, né, mano? Ele vai até ali, ó. E aqui já é aqui também, mano, muito rápido, É um trem dentro do É, pode crer. É, o negócio deve ser tão grande que tem que ter um trem, mano. Mas é da hora, a gente vai sair, vai dar um rolê, fazer um rolê aí, eu trago tudo pra vocês, vai ser da hora. É rapaziada, tamo num Uber. Até acabou a chuva, tanto, tão longe que o negócio é. Tá Saiu o sol já. A gente tá aqui, ó, indo pra lá. Daqui a pouco a gente chega lá na Torre Eiffel, mano. A gente vai tá conhecer eu e o Nery também. Conhecer a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e não sei. E tomar um café? Tomar um café. É isso aí, tomar um café lá, na... lá no centro, lá na... em Paris. Quem sabe subir na torre, né? Não sei se dá tempo. Vamos ver, vamos ver. Se dá tempo, vai saber. Então é isso. Daqui a pouco a gente traz aí imagens pra vocês. Se imagens, me dê imagens. Fala rapaziada, chegamos aqui em Paris. Agora sim, nós estamos num lugar muito conhecido por todo mundo. Vocês vão reconhecer, olha o lugar que eu tô. A gente saiu do aeroporto e veio pra cá fazer um rolê. Porque, mano, ficar em Paris e não vir pra cá não tem como, né? Olha quem tá aqui atrás. A Torre Eiffel, mano. Meu Deus do céu. A Torre Eiffel tá ali atrás. Muito bonita, cara. Animal, louco demais. E daqui a pouco a gente vai partir pra Coreia, mas é mais à noite, né? Por enquanto a gente vai aparecer aqui, ó, fazer umas zoeiras e, e ver como isso é lindo, cara. Eu vou filmar algumas coisas pra vocês aí, vou trazer pra vocês umas imagens, vocês vão ver que da hora que tá. Torre Eiffel, mano, linda. Demais. Um rio com barco aqui ao lado. O barco do ladinho da torre Eiffel. Torre Torre foi ali. O um rio aqui. E o barco. Doideira. A galera vem pra cá. casa, pede em casamento. É uma doideira. Em frente é um lugar muito bonito. E não só em frente, porque atrás a torre. Muito bonito agora aquele cafezinho chique café com chocolate na verdade chocolate, chocolate. quente com é, chocolate show chocolate show chocolate show com croissant. chique hein? tradicional <risos> e aqui os famosos cafés de de Paris. Doideira. Bonito, mano. Bonito. Nos lugares legais, ó. Lá na esquina tem a Louis Vuitton. E aqui é chama Champs-Élysées. É, meu amigo. Que louco, meus amigos. Paris. Olha que louco. Monumento. Muito bonito, viu? Muito bonito. Paris tá provado. A gente pegou chuva, pegou sol, pegou granizo, pegou de tudo aqui. Mas realmente muito bonito. Olha que legal esse tuk-tuk. É um carrinho que leva, galera. Da hora. E ali a é Louis Vuitton. Ah, moleque. É isso. Agora aqui é a Dior. Que beleza. Bonito pra caramba. Isso. Arquitetura louca. Muito, muito legal. Muito legal. Muito bonito. Ali tem até um Mac. E aqui... Ao fundo, o Arco do Triunfo. Ali, ó. Arco do Triunfo. Maravilhoso, hein? Isso aí, louco. Arco do Triunfo. Isso aí, louco. Lindo, lindo, lindo, lindo. Depois de um dia de rolê na, em Paris, a gente tá indo agora pra nosso portão de embarque pra ir pra Seul. Ah, é. Então, Daqui a pouco a gente vai pra Seul, e depois Busan, Vamos andar de Busan em Busan, eu e Nery. A gente vai pra Busan, mas não é de Busan, acho que a gente vai de Trem bala, trem, trem bala mano, trem bala. imagina acho que, tre que doideira, trem, trem bala é da hora, você já andou de trem bala, Bruno? Nunca, eu também não. Sem ah, primeira vez, primeira ah. vez, vai ser da hora, hein. Então é isso, vamos ver tudo, hein. Olha o tamanho desse avião que nós vamos pegar, esse aqui é grande, hein, dois andares. ó. O negócio é realmente gigantesco, é Coreia Air. Dois dos turbinonas, o negócio é realmente muito lindo. E é depois andares a Primeira andar embaixo, segunda andar em cima ali. Bonito, hein? Vamos lá, vamos entrar. Tem os jornais aqui, ó, para quem quiser pegar. De leve, muito bom, muito bom. Vamos lá. Mano, as instruções de, de voo, de segurança do, do Korean Air é com K-Pop, mano. <risos> Muito louco, olha isso, cara. O cara fica ensinando onde é a saída de emergência, onde é como coloca o sim. Tudo em K-Pop, mano. Os caras usando o K-Pop pra fazer as instruções do voo, mano. Muito louco. Isso é louco. É mano, chegamos na Coreia, já estamos na Coreia Eu perdi o Neri não sei onde ele tá, ele desceu antes, acho Mas não sei onde ele foi parar Mas o interessante aqui é que eu queria mostrar pra vocês é esse painel Se eu fosse pegar uma transfer, um, um, um outro voo pra outro lugar por aqui, ou Tóquio, não sei Eu tava ferrado porque o painelzão aqui, ele, ele fala em, ele, ele é escrito em, em coreano, não sei que doideira é essa Então tem alguns lugares que é meio doido, olha, dá um lig, dá um lig, dá um lig. É isso mano, que doideira Como é que eu vou saber onde eu vou? Você é louco? Não ia conseguir ver não Ia dar ruim, ia dar ruim mas é isso, não vamos precisar graças a Deus, então é isso. Fala rapaziada, é o seguinte, já chegamos em Seul, já tô aqui pra pegar a mala. Puta, mó da hora o negócio lá de, da imigração. Na hora que você coloca o passaporte, dá o passaporte pra mulher, já vem a, a língua que o, a máquina fala com você em português. Ele reconhece lá e já fala, bota a sua mão aqui e tira foto, né velho? É, só não dá pra filmar lá, se não deixa você entrar Dá merda, dá merda, se filmar lá dá ruim. Agora eu tô aqui esperando a bagagem, Então aqui ó. É isso, pegar a bagagem e... Chegamos! Chegamos aqui na, em Seul. Aqui hora já estamos lá de fora do aeroporto. É isso. Agora bora comprar um chip pra poder se comunicar aqui. É isso Fala rapaziada, o seguinte, já estamos aqui no lado de fora do aeroporto de Seul. Acabei de comprar um chip de internet ali, ó. O né? Nery tá comprando lá também. E agora a gente vai encontrar o pessoal que veio buscar a gente pra poder ver o que a gente vai fazer. Eu sei que a gente vai pegar um trem O trem bala. A gente vai pegar o trem bala. Imagina que doideira. Mas não sei se vai ser agora. Não sei nada, não sei nada ainda. Vamos descobrir tudo na hora. Então é isso. Vamos ficar ligados porque tem muita coisa. Dá uma olhada aqui como que é. O aeroporto de Seul. É isso aí, ó. Seul tá aqui, ó. Todinho o aeroporto. É grande. É bonitinho, é bonitinho. Tudo escrito em coreano. Em... Acho que é coreano tá essa história, né? Sim, é coreano. Deve ser, né? É isso, então. Já tá. O Nery também já tá equipado aí. Estamos conectados. Vai ter muita coisa aí da hora do Mundial. Então vamos lá, partiu. Isso, rapaziada, novo dia, acordamos Já vamos pro evento daqui a pouco, pra Primeiro dia de evento, conhecer, ver como que é lá Mas antes de tudo, vamos tomar aquele café Então vocês vêm comigo, bora partiu, rapaziada Vamos! É isso, mano, tô tomando Meu cafezão aqui, ó, cafezão de buenas, um croissant eu Comi um omelete também, o um pãozinho com manteiga Pelo menos o café da manhã tá salvo, né, pelo amor de Deus Agora que me tá deixando medo é Almoço, janta, ah, mostrar pra vocês Meu bonezinho novo, ó, bonezinho do Cro Tô usando já, que eu mostrei aí pra vocês, show de bola Tá demais, Planta tá aqui, ó O DJ tá ali também, orange juice, aqui tá o Aniquilo, aqui, pra cá, ou pra cá, pra cá, aqui atrás. Tá aniquilo, tá também o Camanu. a galera lá, o Spilk também da Espanha, todo mundo por ali. Então é isso, vamos partir agora pro evento para saber o que a gente vai fazer. A tá, moleque, bora! Ó, quem tá aqui, ó. <risos> <risos> Pitbullis! <Peach> ó, <risos> oh, mano, é louco. O é é incrível, rapaziada. Ô, galera, eu queria falar uma coisa assim: que eu tô orgulhoso de saber que o <risos> brasileiro é doido, né? O <risos> Brunão aqui sem blusa, mano. é louco, mano. Agora que eu descobri. <risos> tá... <risos> Você é doido, tá 5 graus e eu não sabia, mano. Tô de camiseta, né? Nery também é. Não, ah, que frio que é, Que frio? Tá os caras tá são loucos, Tô tá viajando. Os caras, o cara tá quase encapotado aqui. Tá, tá achando que né? tá, é. tá na Antártica. Você é louco, ó, outro cachicoco? Esses caras frescolhem. É o frio, ó, tá o Que Que isso? É é Frescurinha, nós de camiseta, os caras é tudo... É. tudo. É só uma brisa, os caras tá tudo. 5 grauzinho, o que é 5 graus, mano, pra gente, você é louco. Caralho, doideira, nós vamos lá daqui a pouco perfeito. Cê é louco, moleque, encontramos os caras. É, acho que chegamos no lugar do. Evento ali ó, Bexco Nossa, tem a G-Stars um e olha os, um os ônibus, mano, muito legal. Ó, dá um é liga. Um um propaganda star, do Brawl Stars é um nos ônibus, ônibus muito top, mano, Coreia. muito top, ah, tá, tá. legal demais. Ó, os ônibus todos com propaganda do Brawl, muito legal. É isso aí, chegamos, é g star 2019, mano. Acho que tem outros games também, mas acho que o Brawl Stars vai é parte, um, pelo menos de um pedaço do evento, da hora demais. Mano, é muito grande. Olha que louco ali, mano. A gente tá no meio do, do evento. Aqui tem os jogos que estão aqui também. Mano, ali na frente tem um Brawl Braw Box, mano. Mentira. Caraca, o negócio é muito grande, Bexco. Na Coreia, estamos na X Stars, mano. Caramba, mano. Olha isso aqui. Tem uma Brawl Box ali, mano. Mentira. E um rico, mano. Olha o rico ali, mano. As bolinhas do rico, mano. Tá demais, tá demais. Que loucura que é isso aqui, cara. Eu tô doido. Olha isso, tá lindo. Tá lindo, o dia tá lindo. Tá tudo muito louco. Olha o prédio lá atrás, ó. Olha o prédio, Nery. Que louco. O prédio lá atrás decorado também. Muito legal. Aqui, ó. Abrar o box. O rico, mano, você é louco. Ah, moleque. J-Stars. Caraca, olha isso. Oh, my god. O negócio é grande. O negócio é realmente muito grande, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá. Meu Deus Cara, que que é isso, olha isso Olha o tamanho desse stand Do Brawl Stars, mano O tamanho do stand do Brawl Stars Meu Deus do céu Que isso, olha isso Lindo demais Meu Deus Caraca, vai ser aqui, ó. acho que o, o evento vai ser aqui Olha aquele primo lá em cima, mano Aquele primo Ó, Bulls ali no fundo, ó você tá louco, mano Olha o tamanho desse estande, mano Meu Deus do céu Ah, Olha o Sandy ali atrás, ó Sandy Sonequinha Que isso, mano Caraca, eu vou mostrar tudo pra vocês Acompanhe, acompanhe Mano, dá uma olhada nisso aqui Olha esse Leon, mano Meu Deus do céu, Leon Que isso, Leon tá aqui, atrás ali tem o 8-bit Do outro lado tem a Nita Eu vou mostrar pra vocês tudo, vamos lá, vamos lá, vamos lá olha. Cara, eu tô vendo aqui, eu tava passando e eu que encontrei aqui. E aí, Dani? Ah, beleza? Galera, beleza? Cara, isso tá um pack de diversões. É um pack de diversões pra quem gosta de Brawl. Meu Deus. Tá, tá, tá lindo, hein? Caraca, olha. Tá né? Mano, tá maravilhoso. Vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês. Dá um ligue. Olha essa Anitta, mano. Meu Deus do céu. Tá todo mundo, ó. O Lex passando, o Kylie passando também. Mano, olha isso daqui, cara. Que doideira. Que doideira, não sei nem pra onde começar a mostrar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, olha os cosplays, Anitta, Piper oh, yeah. Mortis hey. yes. okay. <risos> Meu Deus, olha o Crow Meu Deus, vamos lá, deixa eu mostrar ali pra vocês Que absurdo mano, que absurdo Olha isso daqui mano É? Yeah. Olha o Crow Oh my God, Crow E o carro do, do Mortis, yes Vou tirar uma foto aqui e já volto. É, galera, a gente tá aqui em cima na área VIP, tem logo uma água. Água do, Mor, do, do Mort, do do Primo, todo mundo aqui. Tem logo uns cookies aqui, ó. Dos personagens. Muito legal, muito bem feito. Aqui, ó. que muito top, mano. Crozinha. O Bruno tá filmando E do Leon ali, muito legal, cara. Muito legal, vários cookies. E aqui logo uma Piper mano. Uma Piper mano. É louco, o Piper atiradora louca, mano. Da hora. Da hora demais. Ganhamos de novo, rapaziada. Estamos indo pra final. É isso, final, molecote! É, mano.